A gente foi conferir o game Monster Harvest e eu quero compartilhar as primeiras impressões com vocês. Então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro aí do mundo de games, filmes e séries. Então bora lá pra nossa análise aqui de primeiras impressões desse game Monster Harvest, que ele é publicado pela Merge Games, né, que foi responsável pela distribuição de games muito premiados como o remake recente do Alex Kidd em Miracle World, o Dead Cells, Moonlighter, Streets of Rage 4 e vários outros. Né? E ele vai ser lançado agora no dia 31 de agosto para Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. E dá pra dizer que o game ele é uma uma mistura de Stardew Valley com Pokémon, né? Porque apesar de ter elementos de gerenciamento de fazenda, a gente tem um sistema de combate que lembra bastante o combate do Pokémon. Tá, e qual é que é a história do game aqui? A gente acaba herdando a fazenda do nosso tio e a gente vai lá, se estabelece e passa a gerenciar a fazenda, porque o nosso tio ele não tem muito tempo pra isso, ele passa quase o dia inteiro lá dentro do laboratório fazendo as pesquisas dele, né? Então a gente vai gerenciar a fazenda e ao mesmo tempo a gente vai descobrir que tem um mistério ali naquele lugar, que a gente sabe que tem uma mega... Corporação que se instalou ali para, de alguma forma, explorar ou pesquisar ali umas gosmas mágicas que tem na redondeza. E é aí que tá um dos diferenciais desse game, né? Porque a gente pode usar essas gosmas mágicas, esses slimes, né? para misturar com as sementes nas nossas plantações E com isso criar algumas, alguns monstrinhos ali E o monstrinho que a gente vai criar ali Vai depender não só do tipo de semente E do tipo de slime que a gente usa Mas também da estação do ano, da plantação Então a gente pode criar um total ali De 72 mutações diferentes E o game ele chama esses monstrinhos De planimais né Quando esses planimais eles nascem Eles passam a nos acompanhar ali para tudo que é lugar no game né E são eles que vão nos acompanhar também Durante os combates, aliás os combates são por um sistema de turnos, né? E rolo nas dungeons que ficam fora da cidade, né? Então sempre que a gente for para essas dungeons, para essas masmorras, os monstrinhos, os planimais vão nos acompanhar. E ali a gente vai ter que ir para essas dungeons para coletar recursos que a gente só encontra nesses lugares, né? São recursos mais raros. E sempre que a gente for entrar num lugar desses, a gente tem o perigo de encontrar inimigos. E é nesse momento que os nossos monstrinhos ali vão nos ajudar nos combates. E sobre o gerenciamento de fazenda, nesse aspecto o game lembra bastante, não se difere muito de outros games nesse estilo de gerenciamento de fazenda. Sendo, né ele tem vários elementos aqui até pelo visual pixelado que nos lembra bastante o Stardew Valley mas também tem mecânicas aqui a gameplay também lembra em vários momentos o Animal Crossing ou Harvest Moon aqui a gente tem que coletar recursos como pedra e madeira plantar diferentes tipos de sementes regar todos os dias essas sementes colher as plantas ali os legumes verduras e a cada dia a gente tem que vender esses produtos para ganhar dinheiro e aí conseguir craftar mais ferramentas ferramentas melhores produzir ali móveis e aos poucos e melhorando nossa fazenda. No início do game, por exemplo, já aparece a opção de a gente construir um celeiro e construir um estábulo, melhorar a nossa casa ali na fazenda, mas provavelmente conforme a gente vai avançando no game devem surgir novas opções de construção ali na fazenda. E para quem se anima a colecionar os monstrinhos ali, colecionar os planimais, o game também tem um quadro de recompensas, né? A cada vez que a gente completa uma coleção específica desses monstrinhos, a gente consegue recompensas de itens exclusivos, itens que a gente só consegue nesse quadro de recompensas. Então o game, ele tem um sistema para recompensar a gente e dá vontade de a gente continuar o tempo inteiro evoluindo a nossa fazenda. Além da história também que faz a gente querer melhorar cada vez mais o nosso personagem e aumentar a nossa coleção de planimais para a gente conseguir explorar cada vez mais as dungeons e até descobrir o que que tá por trás daquele mistério ali daquela mega corporação que se instalou ali para descobrir ali o que que é aquelas gosmas mágicas estão fazendo. Então, para quem curte game de gerenciamento de fazenda, para mim Monster Harvest ele é um prato cheio, até porque a gente tem ali um centrinho da cidade com vários NPCs, vários, vários estabelecimentos comerciais para a gente comprar itens novos e melhorando aos poucos a nossa fazenda. E um visual que, para mim, é muito bonito, né? Eu adoro esse visual pixelado assim, acho ele muito artístico. Ele não deixa muito a dever para os gráficos de outros games de gerenciamento de fazenda também, né? E uma coisa legal é que os desenvolvedores eles disponibilizaram na Steam uma demo, então dá para testar o game antes do lançamento para ver se a pessoa curte ou não a proposta aqui do jogo. Então fica aqui a nossa dica do game Monster Harvest. Provavelmente a galera que curte game de fazenda vai gostar desse game aqui agora com a inclusão de alguns elementos de combate também né galera espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui se curtir deixa um like aí e deixa um comentário para a gente saber o que, que vocês acham desse game Monster Harvest valeu demais aí e até a próxima